Estiveste nos meus sonhos Enquanto estive a dormir E eu fiquei aqui A esperar Quando te sentir, Esperar que me acordasses Tu não digas adeus Nunca digas adeus Todos aqueles anos Sonhar. Estive sozinha aqui à espera de ti Não digas adeus Por favor, não digas adeus Agora que acordei Espero que me encontres Se vou é o que queres sei. Trouxe estas ovos, trarei o um açúcar por ti. Não digas a Deus. Amor, não digas a Deus. Sempre gostei de ti. Mas não és a mais festa. Nunca saberás o quanto me importo Não digas. Não digas por favor, não digas adeus Todos aqueles anos Que estive a esperar, Sempre cantarei esta canção para ti. Não digas adeus, por favor, não digas adeus. Se disseres adeus, então será adeus.